A sofrologia é uma técnica que foi criada a partir de várias outras técnicas. E a sofrologia é uma técnica que a gente chama de psicocorporal, ou seja, os efeitos da sofrologia você vai sentir tanto na sua mente quanto no seu corpo. A sofrologia propõe uma série de exercícios que vão misturar, que vão combinar a respiração controlada, a descontração muscular e as visualizações. A sofrologia se pratica sempre com um objetivo específico e todos os objetivos de sofrologia sempre vão girar em torno de um maior bem-estar e de desenvolver as suas capacidades e otimizar o seu potencial. Quando a sofrologia é praticada regularmente, você obtém resultados rápidos e definitivos.